Você tá com friozinho na, na mão, aí? Também você deixa as meninas aqui é, no gelo, né? Aqui, é 50 ar-condicionado, né, João? Até que enfim, porque isso é frescura de mulherada. Enfim, é, e aí, como que tá o VBA? Conta pra mim, você tá na veia já? Não porra nenhuma, mas o pessoal tem que aprender depois de tudo esse conteúdo que você passou ao longo. O pessoal do... tem que aprender e você tem que aprender. Mas falando em João, presta a minha luva ali. Você viu que eu trouxe, né? Você sabe que eu faço Muay Thai? Presta a outra, <risos> outra são duas, é um par. Eu gelera. tinha te falado que eu faço Muay Thai? Você mostrou só uns vídeos. Ah, é, então. Na verdade, é assim, ó. Eu quero te falar, João, que quem manda nessa porra é a mulherada. Então, João, a gente não quer você Nossa mais. senhora da Eu estava fora do cara. Pode entrar depois dessa, Julieta. Come daqui. É isso aí, pessoal. Agora, vamos falar de VBA do jeito que tem que ser dito. Pra quem quer aprender, pra quem quer alavancar sua carreira profissional. E, ó, Juliana, vem comigo. João, fica aí no cantinho. Que agora quem manda aqui sou eu, a Juju e a Kisiane. Vamos lá? Gostei da camiseta, como que é? Que é a dela, inclusive. Olha só, tá toda bela, formosa, né? Pense como uma mulher, execute como uma mulher e como um homem. Na verdade, isso é uma brincadeira, né, gente? Mas a gente cansou do João aqui, fica aqui reclamando, né? Fica aqui pisando no meu pé, reclamando que eu troquei de roupa. Na verdade, a gente tá aqui há quatro dias gravando o cara com a mesma camisa, com o maior cheiro bom, até oferecia Isso aqui, é um perfume, ele não quis. Não, não, acostumado. Então, não tem problema. Então, é isso aí. Oi, eu sou a Juliana e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. Nossa, <risos> então é isso, Juliana, obrigado pelo convite Obrigado por estar aqui sei. Eu sei que eu vou tirar aqui essa saluvinha. Você já desligou o, o ar-condicionado Agora a gente já tá aqui no quentinho Quem manda é a Juju Ó E, Botão, aprende aí Sai do celular, <risos> liga o computador aí, né E aprende com a gente Porque, olha lá, gente é, Ele tá no celular Eu não consigo mostrar, né, por enquanto Daqui a Mas pouco eu, eu mostro, né Daqui a pouco a gente mostra É o seguinte, continuando as aulas de VBA, nós vamos explicar pra você agora como trabalhar com pasta de trabalho, que na verdade são os arquivos em Excel. Então, como que eu posso fazer cópia? Como que eu posso, posso fazer importação de dados? Vamos lá? Então eu venho aqui, olha. Eu faço planilha no Excel, no Excel. No Excel, mentira. No Word pra eu mandar pra ele, mas há muito tempo atrás, quando era muito menina jovem, eu fui técnica em informática eu programava em Visual Basic. Ah, muito... é! é de 70, isso aí. E assim, mais nova que você. Você cara. comentou a pro programou em Pascal, Pascal né? É e assim, uma vez que você programou, gente, é, qualquer linguagem você consegue programar é... normalmente. Sim sim, <risos> sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim, <risos> sim, Porque vão vindo aí o quê? A lógica, todo aquele desenvolvimento lógico que você aprendeu e às vezes o que acontece? Você pode esquecer comandos ou o comando pode ser diferente de uma linguagem, mas o raciocínio lógico é que nem você fazer um monte de if lá no Excel, qual função que você vai executar no Excel, então isso também é um procedimento lógico. <risos> Beleza, então, olha só, eu já tenho aqui a ela do Visual Basic que já deixei um módulo chamado importação. Inclusive, se o pessoal quiser saber como criar módulo, como nomeia módulo, onde tá? Tá aqui ó, no cantinho. Eu sei o lado que é aqui. Não sei a câmera. Boa. Aqui, ó. Tem gente que nunca sabe. Não sei quem. Tem gente que nunca sabe o lado ah, que eu é. Vou Ele sofrer não com isso aqui. depois. <risos> eu Mas vamos lá. Eu vou criar uma macro chamada importar, tá? Essa macro ela não tem muito raciocínio lógico. Não tem if, por exemplo, como nós usamos na no vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá. Instrução condicional, coloca lá também, Juju. mais essa macro tem uma sequência de comandos, que é importante você saber o que eu preciso fazer para importar dados. Então, olha só, aqui no meu, no meu arquivo, na, desculpa, na minha pasta aqui do, do Windows, eu deixei aqui ó, alguns arquivos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Então, por exemplo, eu vou pegar um deles, grupo C, .xlsx. Então, eu estou com ele aqui. Então, observe que eu tenho informação desde o A2 e vai até, ó, Ctrl seta para baixo, seta a direita, vai até o G70, tá? Lembrando que é um arquivo normal, não é um arquivo com macro. Arquivo com macro a gente salva como XLSM, arquivo sem macro, XLSX. É só interessante você saber a diferença aí da, da extensão do arquivo, colocar o nome certo. Então, aqui ele começou na linha 2, como eu te falei, foi até a linha 70, certo? Vou fechar aqui. Eu posso ter um outro nome, um outro arquivo qualquer. Vou pegar, por exemplo, o grupo D, Juju, ó. Ele começa... Eu vou levar você para mim lá em casa, é. lá no... <risos> Ah, Salmino, e valoriza. Ó, ele começa aqui, ó, no grupo D, ele começa na linha 2, todos na linha 2, e vai até a linha 141, tá vendo que tá diferente? E todos vão até a coluna G. Bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou começar. Então, primeiro, eu vou pedir para ele abrir um arquivo. Então, eu vou lá, lá no meu VBA, eu vou colocar assim, ó. Para abrir um arquivo, você faz assim, ó, workbooks.open. É um comando novo. O Workbooks é o um arquivo. Espaço file name, dois pontos igual. Aqui você teria que indicar o caminho e o nome do arquivo inteiro, viu, João? Sai do celular, celular, por mesmo. favor. C, exemplo, c dois pontos, barra inversa, Windows, barra inversa, dados, barra inversa, por exemplo, grupo A.xlsx. Por exemplo, nem sempre a gente sabe uhum. onde está o arquivo. Ele pode estar tá numa rede ele pode estar em qualquer local então o que, que eu posso fazer isso aqui é um exemplo apenas se você souber qual é o arquivo e se você vai sempre abrir esse arquivo você pode fazer a seguinte ó você pode criar uma variável lembra de variável ela vai guardar o nome do arquivo para você eu vou dar um nome de arc de arquivo ela é do tipo string e eu vou falar assim ó a variável arc ela vai permitir que eu guarde o nome do arquivo que eu selecionar numa caixa de seleção de arquivos e como que eu abro essa caixa de seleção de arquivos, ó, application, application é um item novo que a gente tá usando aqui nesse, nesses vídeos de macro, application é o Excel inteiro, application.getOpenFileName vai abrir, vai abrir aquela caixa inteira para você selecionar um arquivo. E o que que vai acontecer? Por enquanto ele só vai guardar o nome aqui na variável, então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer quem é a informação? Qual que é o nome que ele abriu? Então só para nós é verificarmos o que que ele vai guardar nesse ARC, nessa variável. Eu vou colocar um message box. Arch. Perceba, Ju, que eu não coloquei entre aspas. Se eu colocar entre aspas, ele vai exibir a palavra arc. Eu quero o conteúdo da variável. Olha só. F8, porque a gente consegue visualizar passo a passo. Então, esse application get open name abre isso aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, por exemplo, é, o grupo D. Quando eu mandar abrir, ele não vai abrir o arquivo ainda, tá? Vai esperar, ele só vai ler. Ele vai ler e vai mandar para onde? Para a variável arquivo. Nossa, lógico. Juliana, só você para saber, porque <risos> o pessoal que estava aqui do meu lado sempre não ia acertar essa resposta, eu acho, sabe? Ah, oi, botão, tá, tá assistindo aqui? Eu estou observando aqui. Então, eu vou clicar aqui no abrir e, olha só, d barra botão barra grupo d ponto xlsx, ou seja, ele trouxe o caminho e o nome do arquivo que a gente indicou. Então, o que, que isso representa, né? Olha só, Olha só, ao invés de eu indicar todo o caminho aqui, que de repente eu não sei qual é, o que, que eu coloco apenas? Fala assim, a variável arc. A variável arc, como já havíamos dito aqui. Muito bem, bem. cínica. Então, eu vou colocar aqui a variável arc e vou apagar essa mensagem, tá? Então, só resumindo aqui, o que, que vai acontecer? A variável arc é do tipo string, a variável arc vai guardar, Juliana, o nome do arquivo e o caminho do arquivo que você escolheu. Então, esse comando aqui é para abrir um arquivo: workbooks.open. Espaço, aí é decorebas mesmo. Que aí, tá vendo que o comando mudou bastante do que a gente Sim, tinha visto, dos né? Fire name dois pontos igual. Aqui a variável arc. O que, que ele vai fazer por enquanto? Vou mostrar pra você. Olha só. F8, F8, F8. Vou pegar o grupo B e vou dar um abrir. Quando eu executar, olha o que ele trouxe aqui. Fala, ó! Oh! Oh. Viu? Isso aí, motivação na nossa aula. Você de casa também fala um ó oh com a gente. E olha só. Clica nesse canal, já se inscreve e já curte e comenta. Por mais Juliana na as aulas ah, não, do canal não. olha só agora aí eu venho aqui eu poderia fazer o que selecionar ju do a 2 até deixa eu ver pra onde ele vai ele tá indo ó, até o g65 certo. então eu poderia fazer assim ó range a2, dois, dois pontos, G65, e poderia copiar. Então, isso, Ju, é o mesmo lugar, eu peguei a mesma região. É uma macro absoluta ou relativa? Você que estava assistindo a gente Se até pegou agora. pegou tudo, é absoluta. É absoluta. Tá e aí, tá Juliana, eu palmas para a Juliana, né, pessoal. Então, assim, é uma macro absoluta, está na mesma região. Mas tem uma coisa, eu quero começar a pegar vários arquivos diferentes. De repente, ele não vai ter só até a linha 65. Ele vai ter mais linhas, menos linhas. Então, olha o que eu posso fazer. Ao invés de indicar uma região específica, eu posso usar uma região relativa. Eu vou fazer assim, eu sei que sempre começa no A2, então eu vou fazer o seguinte, range de A2.select. Agora, como que eu faço aqui para selecionar a região, ó, set CTRL, seta para baixo e CTRL, seta para direita, não é assim? Certo. Então, olha o que eu posso fazer. Eu tô aqui no A2 até o G65, é mas isso certo. pode variar. Então, ao invés de eu colocar o A2 aqui assim, eu indico a célula que está selecionada, que é a gente chama de Active Cell. Certo. Então, eu coloco assim, ó, Active Cell, até. E onde é o final? Eu não sei, mas eu sei que é daqui, olha só, até tudo para baixo, tudo para a direita. Certo. Então, eu faço assim, ó, Active Cell, ponto Como que é para baixo? XL? Não. Down. Tudo para direita. .end, olha que legal, xl to write, right. fecha parênteses do end aqui, então o que que eu tenho, ó, vai selecionar tudo isso aqui, então abriu parênteses e fechou, então ele vai selecionar da célula ativa, que é o A2, até a célula ativa com deslocamento tudo para baixo e o deslocamento tudo pra direita e vai certo. copiar, quando ele copiar, eu vou fechar esse arquivo que eu não quero mais ele, então o Word, Chega. books, Active Workbook. .close. E eu não quero salvar, porque ele abriu, só copiou e eu quero fechar Fechal. sem salvar. Então eu ponho um false aqui. Se eu quisesse fechar salvando, eu poderia colocar um true. E o que é esse Active Workbook? Né? A gente falou de Workbooks, agora a gente está falando de Active Workbook. É o arquivo atual. Assim como você tem Active Cell. Viu o botão? Sai Sai do celular. celular. Nossa. Assim como você tem um Active Cell, depois quem mente? A mulher não, né? Assim como você tem um Active Cell, você tem o um Active é, Workbook, ok? Quando ele fechar, o que, que vai acontecer? Ele vai voltar para o arquivo anterior e eu uhum. quero colar aqui no B2. E entra o que nós vimos nos vídeos anteriores para você posicionar na última célula em branco. Então, como que eu faço? Olha só, eu vou fazer do método mais rápido, tá bom? Então, ele vai lá na última célula, B, um 48576 o botão já gravou esse número. Última célula do Excel. Ponto end XL Up. Offset. Se não um, sabe, zero. corre lá no vídeo anterior ou na playlist deuses do, do Excel, que vai trabalhar. do Excel, não, do Excel. Tá nos vídeos anteriores, é isso aí, já tá marcadinho aí no vídeo pra vocês, inclusive. E aí, olha, ele foi na última célula. Ele subiu e desceu uma linha, parou aqui. Quando ele parar aqui, eu já faço assim, ó, Juju, paste special. Ele já vai colar. Já foi. Então, ele já colou e aí eu faço o seguinte, message box, dados importados com sucesso. Aí eu te pergunto, Juliana, você quer fazer no passo a passo ou tudo de uma vez já? Tudo de uma vez, porque quem assiste já aprendeu, nos outros já é expert. É isso que aí. Que dá o meu caso, né? Mas vocês, sim. Isso aí, vamos fazer tudo de uma vez, depois a gente faz um passo a passo. Eu já tinha deixado um botãozinho aqui, vou lá em atribuir macro, importar e vou dar um ok. Eu gosto, Ju, de antes de executar o vídeo, por mais que a gente ache que tá tudo ok, dá uma salvada antes pra, com, caso dê algum problema, você fecha o arquivo e abre de novo, né? É, isso Mas, olha no só no Premiere também, porque a gente vive se lascando com é, o vídeo que perde. É, não perde o nosso não, Não, hein? não. Alizerante. Então, eu vou clicar aqui no botão início e ele vai pedir. Para você escolher qual é o arquivo em qualquer diretório, pasta do Windows que você tiver, João. Qual o arquivo que você prefere, por favor. Então, ele quer o grupo D. Eu vou clicar no grupo D. Eu vou clicar no abrir. Então, ele vai abrir o arquivo e olha só. Ele já fez a marca de cópia, tá vendo aqui, João? Uhum. Só que ele deu essa mensagem. Olha, tem muita coisa na área de transferência. Em que momento ele está dando essa mensagem? É aquela coisa que eu até falei com o João no outro vídeo. Não, a gente tem que ver não só o que funciona, mas o que pode ser um ponto de atenção. Quando ele fecha, ele fala, ó, você mandou copiar. E aí, eu tiro ou eu mantenho essa opção aqui, esses dados né, na memória? Então, eu vou manter que sim. Tá? Só dessa vez a gente já arruma isso. Então ele já vai lá, já colou para nós e deu aqui ó, dados importados com sucesso. Lembrando que quando der um ok, essa informação ela vem selecionada, tá vendo? Então eu posso clicar em qualquer célula para ele desmarcar a seleção. Por exemplo, uh, no A1. Okay. Então eu venho aqui ó, por exemplo, range a1.select para ele desmarcar. E uma outra coisa que você pode fazer assim, tirar as mensagens que o Excel te dá. As mensagens que a gente não quer. as mensagens. Padrão que ele acaba mostrando para nós. Personalizar para como ficar melhor a aplicação para vocês. Isso. Application.displayAlerts recebe false eu tiro as mensagens como aquela da área de transferência e tudo que eu faço no application pensa que o application é a configuração do excel então tudo que você tira eu volto ao normal entendeu bonita camisa sua hein ah bonita vocês gostaram então eu vou colocar assim ó application Medi na lojinha do VBA, não, display não. alerts igual a true volta ao normal que era o excel só para manter a padronização do que você configura que às vezes você tira alguma coisa do application toma cuidado que às vezes você desconfigura alguma coisa do excel então só para ter boa práticas aí de programação tá eu vou apagar isso aqui só para executar de novo tá bom vou apagar todo mundo delete tá bom vou lá ó. vou dar uma salvadinha antes e vou mandar executar é, eu vou pegar o grupo A e vou mandar abrir. Olha só, ele deu a mensagem do tem coisa na área de transferência. Não, Não por causa desse display alerts. Vou dar um ok, aí ele vai lá e para no A1, que eu pedi para ele parar uhum. aqui. Agora ele parou até a linha 10. Agora, quando eu for no início de novo e pedir, por exemplo, o grupo D e mandar abrir. Ele cola o grupo D a partir da linha 10, olha a marcação de cópia aqui, tá vendo, pessoal? E ele cola até o final e ele parou aqui na célula A1. Efetuando o procedimento no passo a passo, só uma vez aqui, rapidinho, para vocês verem, né, a importância de entendimento dos comandos e tudo mais. Olha só. O que que eu vou fazer? Eu vou dar um F8, então ele vai, é, primeiro, desabilitar as caixas de diálogo padrão do Excel. Ele falou que o A que é aquele Get Open File Name ele traz para mim procuro quem eu quiser onde eu quiser qualquer na minha rede da na, da empresa enfim o arquivo que eu quero vou pegar o C e vou dar um abrir agora sim ele vai abrir ele vai parar no A2 ele vai selecionar do A2 até tudo para baixo tudo para direita e vai copiar olha a marca de cópia aqui uhum. se eu desejo ó tá até o final Tua. tá vendo por isso que eu gosto de mostrar no passo a passo. O que ele faz agora? Ele fecha o arquivo sem salvar, porque não fiz nenhuma alteração, só fiz a cópia. Aí, ele já vai parar aqui e vai colar. Exibe a mensagem, dados importados com sucesso, e para no A1 e depois volta a configuração original lá do Excel. Então, é só mais uma demonstração para você, utilizando alguns vocabulários, utilizando comandos novos de Workbooks, nós abrimos arquivos, nós fechamos arquivos, nós usamos o método de copiar, método de colar. Lembra de método? Método é uma... O que, que é o método, João? Espera <risos> que eu vou olhar feio para ele que nem quando ele olha. As, nós, as, duas, as, nós, <risos> as duas, as duas, as duas. Então após crise de tosses, Todos estão bem, garantam vocês Então nós finalizamos mais uma Macro pra vocês, mas antes disso João, por favor, vulga o botão Eu quero te agradecer Ter cedido o seu humilde espaço Eu que agradeço né? O seu espaço valioso Alô? para a nossa amiga Juliana tá Eu bom? que agradeço Ah, já que você tá aqui, Juliana, pede pra se inscrever ah, é, ó, fica... A gente pede pra se inscrever Pra divulgar, porque eles Trabalham muito pra desenvolver o conteúdo pra vocês Então é uma forma de beneficiá-los com isso. Então, é importante que vocês se inscrevam, que curtam o vídeo, que divulguem, etc, etc, etc. Por isso que a gente enche tanto saco pra falar. É isso aí, pessoal. Obrigada por mais um vídeo que vocês assistiram aqui no, no canal do João. Se inscreve lá no canal do João, botão do Excel. Se inscreve no canal VBA na veia. Se inscreve no futuro, futuro canal da Juliana, Não. tá? E é isso, pessoal. É só mais uma demonstração pra vocês de que o código VBA tá na veia e a gente tem muito mais o que aprender. E espero você nos próximos vídeos aqui do canal do João. Grande beijo pra você. E que é? Um chute aonde que você tá? Um chute nas meninas. Um beijo nas meninas. Um beijo nas meninas <risos> e chute nas meninas. É, é isso tá aí, feio. gente. <risos> Obrigado, bebê. Muito bom. Ficou oh, legal, não ficou isso Pô, menina, mas eu tô morrendo de vergonha. Não, para. Doeu? Não, eu acho que não.